Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Olha, aí eu aqui outra vez, né? Tive até, via, viajei por Brasília, viajei pelo Maranhão, agitando, falando das coisas que o Diálogo do Sul deve falar e pedindo apoio para nós, pedindo a sociedade né, brasileira que continue prestigiando o Diálogo do Sul Continue perseguindo a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, né? Olha, tá cheio de filme nosso já no, no o YouTube. Temos lá já uma filmateca com entrevistas com pessoal especializado em economia, né? Olha... Dá um estouro essa cinemateca do Diálogo do Sul. Acompanhe a gente, fique com a gente e apoie. Tira aí do seu bolso um, duas cervejas por mês né? e vai ajudar a gente com 15 reais, 20 reais. Se puder dar 50, nossa, você até ganha, se puder dar, você ganha até um prêmio. Né? Mas ó, nós precisamos de vocês para continuar denunciando as coisas que estamos denunciando, e enfim, dialogando, propondo, propondo, instigando né, vocês a, a, a pensarem sobre a, a realidade que nos está imposta. É. Linda música, vocês ouviram um, um pedaço de uma música muito linda que se chama Latina, e que no, cujos direitos autorais não foi cedido pelo compositor, o Carlinhos Antunes, que tem uma história magnífica como músico, como maestro, arranjador. É uma pessoa fabulosa que Está dirigindo, agora mesmo, uma orquestra que reúne refugiados. Né? Refugiados. Nós até temos gravado no YouTube um filme, uma entrevista com o Carlinhos Antunes. Mas hoje eu, eu, eu quero conversar com vocês, chamar a atenção de que toda essa onda de, de falso moralismo que está correndo por aí, né, é uma, censurar o, o, a penal dos livros do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, isso é um evento internacional. Né, um evento internacional. Que ele pretendesse censurar isso. Né, é, é, é tudo isso... Veja, tudo o que aqueles, a, aquele capitão expulso do exército, que aparece como o ocupante do Palácio do Planalto, né, que isto é um governo de ocupação, não é só um, um capitão de fachada, aí, com, temos lá oito generais dentro do palácio, um almirante e um brigadeiro. E a, a, nos demais postos, e subalternos do governo, tem mais de 100 militares. Nunca na história da América Latina, eu acho que nem da Europa, a não ser em ocupação de guerra, né? um país que ocupado, assim, invadido por tropas, nós nunca tivemos governos com tantos militares ocupando os postos principais, os postos de decisão do governo. Se é um governo de ocupação, é esse que é o problema. Não é o Bolsonaro, entendeu? Nós temos que entender que esse governo de ocupação é uma tropa pretoriana a serviço do império de hoje. Mas, voltando à questão uh, psicossocial, né? porque nós estamos em guerra, é uma guerra psicossocial travada contra nós para poder dominar o país e fazer, saquear o país do jeito que eles estão saqueando. O, tudo que esse indivíduo fala ou faz, não pense que é por burrice, não pense que é por, é, como se diz, espontaneismo, Não é não. Tudo que esse cara faz e faz, fala, é pensado e programado dentro de uma estratégia de ocupação do poder. Eles fizeram uma operação de inteligência para capturar o poder e dessa operação de inteligência participam psicólogos, sociólogos, psicossociais, especialistas em inteligência artificial, tudo isso para desviar a tua atenção. Veja que, enquanto você estava preocupado né, com o, o xingamento à senhora primeira-dama da França, desqualificando a primeira-dama da França, vocês pensam que isto é uma, uma atrapalhada do cara? Não é, não. Isso é pensado. Sabe por que é pensado? Porque o Trump não quer que o Brasil se alie, a, a, que o Mercosul se alie à União Europeia. Então, como é que a União Europeia, um país e, e, como a França, vai aprovar o ingresso, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia tendo um cara que está ofendendo uh, um país soberano como é. A França. Então, você vê, não é assim xingar por xingar, tudo isso tem propósito, é para desviar a tua atenção do fato de que ele prefere servir ao Trump né, do que fazer com que a, a, a, a, o Mercosul faça uma aliança com a União Europeia, que é o segundo maior mercado consumidor do planeta. Né? Então, veja, a, a, a questão aí também que todo mundo chamou a atenção, porque depois foi a Bachelet, né? a senhora Michelle Bachelet, filha de, de perseguidos políticos e alta comissionária da ONU. Olha, alta comissionária da ONU é um cargo muito importante, né? de repercussão internacional. Ele vai e ofende a mulher. E aí todo mundo manchete nele, manchete na, nas bobagens que ele fala. E enquanto está todo mundo aí se deliciando com as manchetes, o que está acontecendo com a justiça de transição do Brasil? Eles estão simplesmente liquidando com a justiça de transição. É isso que ocorre. Isso em inteligência, essa tática de te embrulhar, se chama diversionismo. Você vê, ele não precisa de oposição, ele pauta a oposição todos os dias e se mantém nas manchetes de todos os jornais todos os dias. É isso que ele quer. Isso é uma técnica. Então, nós precisamos estar muito atentos, senhores jornalistas, pelo amor de Deus, colegas meus, né? Eu sou jornalista a minha, minha vida inteira. E, e, eu não posso me conformar com vocês entrarem nesse jogo. Jornalistas entrando nesse jogo, dando as manchetes que eles querem. Tudo que eles querem é isso. Vamos, vamos, oh, vamos encarar que estamos em guerra, que nós temos que deixar de, de lado a, as brincadeiras. Isso é sério. Oh, é a justiça de transição que vai ser liquidada. O que, é que eles estão fazendo? A anistia né? não é uma invenção de um governo, né? foi um, um, um, um, uma, um movimento que envolveu toda a sociedade, né? um movimento que começou pelas mulheres, né? mães, né? E que queriam seus filhos e filhas, fora das prisões, né? mães e, e, e assustadas com a tortura nos cárceres, né? e a sociedade que queria seus filhos que estavam no exílio de volta. Isso foi um movimento que durou dez anos. Né? Isso foi uma conquista da nação e é uma política de Estado consagrada na Constituição Federal de 1988. Tem lá as disposições transitórias, garante a questão de anistia. E em 2002 tem a, a, a lei que é, regulamenta a anistia. Essa lei que regulamenta coloca a, a comissão de anistia, né, cria a comissão de anistia que analisa os casos e concede anistia ou não uh, aos casos examinados. Ela estava no Ministério da Justiça, né? foi para o recém-criado, o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. O que essa senhora fez? Destituiu a maioria dos membros da comissão de anistia e colocou dois terços de militares que eram se não participantes do período da ditadura militar, eram, são desses tipos que são fanáticos pela ditadura militar e querem mudar o curso da história do Brasil. Querem mudar a história, querem colocar né, eles como salvadores da pátria e aqueles que lutaram, deram a vida em favor da democracia como bandidos. Querem acabar com a anistia como conceito. Nem se tem como conceito né, que o Estado tem que reparar aquelas famílias que, que foram perseguidas, que tiveram suas carreiras interrompidas. Então, um único representante dos anistiados dessa comissão, que é o advogado Vitor Mendonça Neiva, ele há 20 anos ele lida com anistia né? e ele foi indicado pela por todas as associações de anistiados né? como os anistiados da Petrobras do Banco do Brasil, da Caixa Econômica do exército da aeronáutica, da Marinha, maior contingente de anistiados são militares. Não são civis, não, como eles dizem. Né? São militares e são funcionários públicos também. Então, dois terços militares. Pode. O cara que é favorável à tortura, o cara que, que, não, que quer mudar a história da luta pela democracia, pode ser um analista de um caso de anistia, o único que estava lá defendendo a Constituição, o advogado Vitor Mendonça Neiva, está agora com a corda no pescoço. É uma pretensa comissão de ética desse Ministério dos Direitos Humanos, né? imagine, diz que é conflito um advogado de anistiados participar da comissão de anistia. Então, mas mesmo antes de saber disso, o Vitor, como advogado, antes de assumir a comissão de anistia, ele tinha abdicado de todas as suas causas, passado para outros advogados, para não ter exatamente conflito. Né? A não tem conflito, mas porque eles querem a cabeça? Porque eles querem a cabeça do Vitor? Porque o Vitor está lá com a Constituição e com a lei. O Vitor quer o cumprimento da lei. Essa, por isso que nós estamos fazendo essa campanha. E, e apelamos, eu volto a apelar a vocês. Vamos fazer a campanha de a Constituição nele. Toda vez que você perceber né, que um agente público está violando a Constituição, vamos mover o Ministério Público e meter uma ação judicial em cima do cara para que, porque violar a Constituição é crime. Simples assim. Constituição nele. Não deixem que não de nos curtir no Facebook, né, de, de ver no, principalmente né, no YouTube, onde é mais fácil de ver os filmes. Né? Você pode estar tá vendo isso agora mesmo aí no, no Facebook, mas se for para pro, pro, o, o YouTube, daqui a pouco está melhor lá a coisa. Nós também temos no Instagram, tem fotografias nossas que estão aí à disposição, contando a, a história. Né? E, eu chamo atenção a atenção a vocês também, que nós pusemos no, na revista uma chamada para o livro Resistência e, e, e Anistia, que é exatamente a, é a história de como foi a resistência do povo brasileiro né, contra a ditadura. Essa história que eles querem negar, como foi a resistência do povo, como foi a mobilização da sociedade para que se retomasse a democracia e para que se concedesse a anistia a todos aqueles que lutaram pela democracia, pela restauração da verdade. A verdade também que quer ser negada. Então, esse livro... É fundamental para essa luta que nós estamos travando, porque ela coloca a história, ele coloca a história nos eixos. Para esse livro sair, também precisamos do seu apoio. Muito obrigado.